Olá, faça um excelente dia, a chave de hoje é a chave ouvir, aqui até trouxe a chave para vocês verem como é importante a gente virar as chaves na nossa vida. Então a chave ouvir, por que é importante saber ouvir? Porque para a gente organizar um raciocínio a respeito de algo, de qualquer assunto, é preciso ter conhecimento sobre ele. E só ouvindo é que nós conseguimos isso. Afinal, nós temos dois ouvidos e uma boca. Para quê? Para ouvir mais e falar menos. Isso é sabedoria. A gente está aqui liberando essas chaves para que cada um de vocês, cada uma de vocês, Evolua, tenha mais sabedoria, evolução e resultado na sua vida e na sua profissão, na sua família. E ouvir é muito importante em todo lugar, não só no trabalho. Ouvir quem, doutora Carla? Ouvir quem? Primeiro, ouvir você mesmo. Será que você gosta de de fazer o que você faz? Vamos falar aqui de trabalho. Vamos falar aqui da clínica onde você trabalha. Você gosta de fazer o que faz? Você gosta de pessoas? Porque para trabalhar na área de serviços e na área da saúde é fundamental gostar de pessoas. Para que você ouça as pessoas realmente Tenha uma escuta atenta e assim queira resolver o problema das pessoas, é preciso gostar delas. Então escute primeiro você mesmo. Você gosta do que faz, você quer crescer ali dentro, você acorda bem de manhã e vai para o trabalho, vai para a clínica, feliz, querendo realizar... Aquilo que foi proposto para você, que você se propôs a fazer da melhor forma, está disposto a sempre melhorar, sempre melhorar? Então, primeiro escute você, depois escutar a coordenadora da clínica. É ela quem vai te dar a direção de como você deve realizar o que você precisa realizar e por quê. Então, escutar a coordenadora, ela quer que você cresça dentro do seu trabalho, dentro da sua função. Então, ouvir. E não é só ouvir, ah, doutora Carla, eu estou sempre ouvindo, eu fico calada e escuto. Não, é ouvir para querer aprender. Por exemplo, quando a coordenadora te dá um feedback, o que, que é um feedback? É um retorno sobre alguma função que você exerceu. Tem o um feedback positivo, que você exerceu bem uma determinada tarefa e aí ela vai te dar um reforço positivo, ou seja, parabéns, foi muito bom, você realmente aprendeu e fez tudo direitinho. E tem o um feedback negativo, em que, puxa, aconteceu um problema. Olha, eu já tinha te orientado dessa forma, por exemplo, a atender o telefone dessa maneira, a falar dessa forma com os clientes, com os pacientes, e você não está fazendo dessa forma. Ficou alguma dúvida? Onde é que está o problema da falta de entendimento? Então é um exemplo de feedback negativo. E é preciso saber ouvir o feedback negativo também. Ouvir para aprender. Ouvir com os ouvidos abertos... Para evoluir. E eu vou dizer aqui, que na maioria das vezes, a gente evolui é no erro. Quando erra e quer aprender. Porque quando erra e fica preso no erro, e não pode ouvir uma crítica, quem não pode ouvir crítica e já fica magoado, é porque não sabe ouvir. Então a chave de hoje é ouvir. Ouça a coordenadora da clínica. Ouça também, e importantíssimo, os clientes, os pacientes, as mães, os pais, as pessoas que buscam as nossas clínicas para terem o nosso serviço, para terem os seus problemas resolvidos, para terem os seus desejos atendidos. Porque é sobre isso. Nós resolvemos problemas, nós atendemos desejos, nós levamos saúde, felicidade para os nossos pacientes. Essa é a nossa missão. E atendemos muitas pessoas. Então, ouvir o cliente é uma reclamação? Vamos ouvir. É um elogio? Vamos ouvir. Da mesma forma, ouvidos abertos, atentos. Ah, é uma crítica? A primeira reação natural das pessoas que não lideram a própria mente, que não têm autocontrole, que não controlam a própria vida, é não saber ouvir crítica, não querer e já ficar na defensiva. Não fui eu, não sei de nada, aquele paciente é chato, aquele cliente, puxa, aquela mãe é cri-cri. Cuidado. Por quê? nós precisamos sempre ouvir os nossos pacientes, os nossos clientes, porque eles é que nos dão feedback. E sem feedback, sem saber em que pontos estamos errando, onde temos que melhorar, nós não conseguimos evoluir. Então, escutar com os ouvidos abertos as críticas, os problemas, as reclamações dos nossos clientes e pacientes. Claro que daí colocando na balança, levando para a coordenadora, e aí vamos avaliar o que é pertinente e o que não é. Mas é importante ouvir e mostrar para as pessoas que você está ouvindo. Isso se aplica também a ouvir um colega de trabalho, com um problema, está passando por alguma dificuldade, pare para ouvir com atenção. Muitas vezes você não vai poder resolver o problema, mas só de ouvir já ajuda. O mesmo se dá para os nossos clientes. Muitas vezes vocês não vão conseguir resolver naquele momento, mas pararam para ouvir, anotaram... Falaram que vão levar para a pessoa responsável. Se falarem que vão dar um retorno para o cliente, precisa dar o retorno. Cuidado para não deixar a pessoa no vácuo. Ah, eu ouvi, só que não levou isso adiante. Então, ouvir os clientes, ouvir os pacientes, é fundamental. Ouvir a sua família. Vamos levar isso para a vida, ouvir a família, ouvir os amigos, quem tem filhos, ouçam os, o que os filhos têm a te falar, o seu marido, a sua esposa, cuidado para não ficarem na sua vida, dentro do seu mundo, dentro, por exemplo, das redes sociais, esquecerem o mundo real, esquecerem de ouvir as pessoas, que gostam de você, as pessoas que amam você, as pessoas que são mais caras para você. Então, ouvir é uma chave fundamental. Está o telefone, está no WhatsApp, ouça o que a pessoa do outro lado tem a falar. Quer fazer um agendamento? Busque o cadastro dela, entenda quem é ela para você poder fazer as perguntas certas, para ouvir aquilo que você quer, as informações que você precisa. Ouvir as informações é muito importante para a gente dar o melhor atendimento para os nossos pacientes. As auxiliares que estão lá dentro do consultório junto com os dentistas, é muito importante Ouvirem o que está sendo conversado ali na consulta. Anotarem tudo isso na ficha do paciente. Muito importante ter essas anotações. O que é que o dentista está falando para aquele cliente? Qual é o assunto? Passou já um valor de tratamento? Qual foi? Passou duas ou três possibilidades de solução? Quais foram essas opções? Anotar, anotar, por exemplo, se aquele cliente tem filhos. Nem levou os filhos lá na clínica, mas na conversa com o dentista contou que tem um filho, o filho se chama Mateus, ou que acabou de se casar. São informações que devem ser anotadas. Por quê? Porque o dentista, numa consulta posterior, ou um outro dentista que atenda aquele paciente, vai ver lá nas anotações, algumas informações sobre a vida daquela pessoa. E vai poder começar uma conversa falando sobre aquilo, quebrando o gelo. O que é tão importante numa consulta ao dentista. Então, para isso é preciso saber ouvir, é preciso estar atento a tudo o que está acontecendo em volta. Quem está na recepção, por exemplo, tem que estar com o um ouvido ligado se um cliente está esperando muito tempo ali sentado na recepção e já está reclamando, às vezes reclama baixinho com a pessoa do lado, às vezes é a mulher que está com o marido ali do lado, já estão comentando do atraso, ó, escutar e daí falar com a pessoa, dar atenção. Só que para a gente dar essa atenção, é preciso estar atento ao que está acontecendo. Então, a chave ouvir é uma das mais importantes que eu considero para a nossa equipe de colaboradoras.